Shalom Uma breve análise eh, das últimas notícias acerca do jovem J Privado e o Brigadeiro General Angolano, o Vice-Comandante né, da Escolta Presidencial eh, de João Lourenço. Eh, o que eu trago aqui, hoje, neste vídeo, eh, é nada mais senão eh, debatermos um pouco sobre a narrativa deste ataque né, do general contra o jovem indefeso. O jovem estava eh, no direito dele de fazer uma manifestação pacífica para chamar a atenção o presidente de Angola, João Lourenço, acerca daquilo que são as violações dos direitos humanos com relação aos dois jovens ativistas que se encontram até hoje eh, presos. Este general eh, partiu logo para a agressividade física, né, a agressão física contra os jovens. Eram três jovens. Parece que o outro estava fugido ou andou fugido. Mas, de todas as formas, a Bíblia diz assim, na medida em que você medir o outro, também serás medido. O, jo o general não conseguiu entender este lado espiritual, ele partiu para a agressão esquecendo-se que o jovem eh, fisicamente eh, estava em melhores condições do que o próprio general. O general já era é um senhor idoso com uma certa idade e requer também um certo cuidado com relação à a, a, a, a confrontação física, mas ele deixou com que o ego dentro dele falasse mais alto do que a razão que vem da mente consciente. Ele deixou que a emoção ficou nervoso, não controlou e esqueceu, misturou tudo, esqueceu, não sei se por algum momento pensou que estivesse em Angola, onde eles praticam esse tipo de coisas e a justiça lá é cega, a polícia não faz nada contra aqueles que uh, defendem o tal regime, mas no Brasil é bem diferente, é um país democrático onde a democracia né, tem, tem, tem voz. Logo, ele se deu mal. Eu particularmente sinto muito pelo que aconteceu, tanto com o general, assim como o J privado. É, mas vejo aqui nos dois é, compatriotas, né, o general e o J privado, é, vejo mais do ponto de vista espiritual, é, duas vítimas é, daquilo que a Bíblia chama de é, do, do, do diabo. O diabo é aquele lado que se manifesta em nós através do ego, do orgulho, das coisas da carne. É, é lógico que a Constituição da República dá esse direito de manifestação. J privado não perde os seus direitos, ele agiu dentro dos seus direitos de manifestar-se contra aquilo que ele, não somente ele, eu mesmo também acho uh, incoerente, acho uma grande violação dos direitos humanos manter aqueles dois jovens é, sobre a custódia nela né, da cadeia ou do, uh, da justiça, entre aspas, porque em Angola não há justiça. Uh, logo, ele está no direito dele de fazer essa manifestação, desde que seja pacífica. O general errou feio, errou mesmo feio. Primeiro com avô, pai e alguém com uma certa idade que nos poderia uh, passar ou poderia passar para os mais jovens. Um, um exemplo mais mais mais contundente, né? este exemplo aí de agressividade, isso não é um, um grande exemplo, e errou feio. Espero que a justiça seja feita, que os dois se reencontrem, não estou a dizer fisicamente, mas se reencontrem com a razão para o bem da nação, a nação precisa dos dois, mas no, naquilo que venha trazer benefício para todos. Partindo já é, do princípio, benefício para os dois jovens que se encontram presos, que é o Tanais é, Zulo, né? acho que é o seu nome, e o, o Luter, o outro é o Luter. Então, que o governo angolano considere, reconsidere e solte os jovens. Né? e que comecemos este ano de 2023 com é, caminharmos todos juntos não só uh, tudo sobre a alçada do governo mas que o governo colabore com, os, o, com o povo de forma geral, né? através da voz dos ativistas dos partidos políticos, na oposição e da sociedade civil na igreja a igreja no seu todo, principalmente a igreja para que curemos, então, as feridas e as mágoas espirituais que ainda persistem em ficar ali no coração eh, eh, dos angolanos. Espero que este ano a gente prospere, todos nos entendamos e tenhamos paz, paz espiritual, que venha, então, consequentemente, se manifestar como paz material ou literal aqui fora. Shalom.